Ser mulher é ser guerreira. Eu acho que além da coragem, a gente tem superação. E assim, eu falo de tantas outras coisas que o HIV se torna às vezes um detalhe, né? Cada coisa a gente tem alcançado. Mulher na presidência, mulher em todo canto você vê mulher. Viver com HIV e AIDS no nosso, com o nosso dia a dia foi só... É, quer dizer, só acrescentar mais um pouco a responsabilidade, assim, né? Mas a gente não deixou de ser mulher e não deixa a peteca cair, né? Ser guerreira é pra gente enfrentar os nossos próprios medos. Não sendo tão discrimi discriminadas e nem tão, é, como que eu posso dizer, surradas pela vida. E, e quanto a violência está presente, né, na vida da mulher? Seja viol violência doméstica, seja institucional, enfim. Minha vida, o HIV, ele, ele trouxe assim, uma mudança totalmente radical. Porque eu, como gerenciava um posto de gasolina, fui discriminada no meu trabalho. né E quando eu descobri o HIV, eu não, eu não sabia quais eram os meus direitos. Eles deram minha conta e eu fiquei calada, né porque eu não sabia. Eu acho que nem tudo que a gente gosta é o melhor. Nem tudo que a gente acha que a gente ama é o melhor pra gente, entendeu? E eu ainda digo que, pra mim, a deficiência, quando eu me tornei cega, em decorrência da AIDS, aí que eu pude ver o quanto somos é, invisíveis, nós, pessoas com deficiências, então, todas essas mulheres juntas, apenas como mulher. que A gente pode ser mulher, a gente pode ser negra, sim, a gente pode viver com HIV, sim, a gente pode ser amada e, acima de tudo, a gente pode ser respeitada, né? Então, para mim, ser mulher é tudo, é todo um conjunto. Sou, sou, sou, sou. É. sou. Em todos os sentidos, eu sou positiva. De certificado e tudo. É. <risos>